Diabo, tudo bem? Não pode me contar. Não é nada. Bebe um pouco, é light, aí você me conta o que aconteceu. Sabe? Estou cansada. De quê? Ah, de tudo, Morgana. Ah, em que ano estamos? 2016. Olha isso! Eu havia agendado para que o mundo acabasse em... 2012? E por que ainda não acabou? Procrastinação. Hum, acho que não é só isso, miga. Então, o que acha que é? Acho que você tem medo de tentar e não conseguir. Medo do fracasso. É, acho que você tem razão. Draga! Eu sou o diabo, as pessoas esperam demais de mim, eu não quero dominar o mundo, só quero ficar em casa assistindo minhas comédias românticas. Você não gosta de ser mal? Como assim? Se você não quer destruir o mundo é porque você não gosta de ser mal. É... Não, eu gosto de ser mau, fazer as pessoas chorarem e tal. Só não me sinto confortável em fazer algo que já está premeditado, querida, qual o propósito? Que tal falar com ele? Parece que não conversam há um bom tempo. É, pode ser. Acho que vou questionar o Criador. Venha comigo, Morgana. Morgana, que horas são? Treze e quinze, mestre. Draga. Estão 15 minutos atrasados? A resposta divina nunca chega na hora. Hum, fique calmo. Logo o ônibus virá e iremos para o paraíso falar com seu pai. E aí cara, beleza? Sabe se o 05 passa aqui? Uh, uh. Top esse chifre, hein? Ah, obrigado. Ai, ah, que linha que passa aqui? Apenas uma linha passa aqui. Qual? A linha para o paraíso. Ah, perfeito. Eu tô indo pra Ana Rosa. É mais uma do lado. Aí, cara, dá pra ir pro lado? Esse chifre tá dando uma incomodada. Como ousa, mortal? Senhor? Ônibus! Sério cara, tira isso! Ah, tirar? Como assim? Ah, Halloween já passou? Halloween! Está dizendo que são falsos? É claro que são! Ah, não, espera! Não! não. Ah, ah, ah, ah, ah. Droga! Perdemos o ônibus! mas só amanhã. Ah, e, e o que faremos? Que tal um Uber? Adorei! Me passe seu celular. E qual a senha? Meia-meia-meia. Ah, devia ter imaginado. Thank <music> you.